Chicos, aquele café da manhã luxo. Chegando no tio Guedinha. Aí sim. Beleza, filho? Aí, é, tio Guedinha. Ótimo. E aí, eu café é que eu tinha café Caralho. Do lado, eu passei por você ali. Eu fiz aqui. Você fala, não, mas é, é para a direita e você fez para esquerda. Não, não, não. Eu tô mostrando que o teu quadril tá dentro da moto. Você não tá puxando para fora. Eu quero que você saiba o quadril. Eu passei você e fiz isso aqui. O quadril tá bom, mas o toco tá parado. Quer dizer, você vem aqui ó e fica assim ó. Nesse vídeo aqui, eu estou no autódromo internacional da Paraíba. João Pessoa, Johnny Pippo, galera nota mil, pessoal do motorismo, todo mundo, que me deu a oportunidade de ser sansei de vocês por um dia. É que eu tô numa 10, mas eu andei de BMW, andei de Ducati Multistrada, andei de Nijinha, andei de tudo. velho. Foram várias motos, tá? Aqui essa aqui tá com o um Rosso Corsa 2, beleza? Então, andei com o Roll 6, andei com todos os tipos de pneu também, e adorei essa pista. Vamos fazer um, um segundo, tá? Eu já vou, já tô pensando em fazer até minha casa lá já, então fica tranquilo. Galera, eu volto e volto muito em breve, beleza? Obrigado aí de novo. E eu quero compartilhar com vocês essa experiência que foi incrível. É, eu já fiz alguns cursos fora de São Paulo, mas nessa dimensão foi a primeira vez. Então, cara, foi muito gratificante porque eu cheguei lá, a recepção foi muito luxo. Né, eu me senti em casa, era uma grande família mesmo, e eu fiz uma coisa que eu sempre quis fazer, que é o quê? Dividir o curso em dois dias, tá? É, é óbvio que aqui para São Paulo é muito mais difícil, onde eu apliquei teórico e prático. Em alguns momentos da prática que eu via dúvida, teórico um pouquinho e voltava. É, não teve tombo, então esse é o, é o primeiro grande lance. segundo grande lance é que eu fiz exclusivo para quem está no curso, né? eu não, o pessoal do motorismo junto, que eu falei pra galera, falei, ó, era bom fazer só curso, tá? não mistura com o track day, porque o que acontece, o cara do track day ele quer andar, e o cara do curso ele quer aprender, e existe agora fazer, é, já pega essa dita geral aí pra todo mundo, vocês tem que entender que o cara que tá no curso, ele tem a sede de pista, mas principalmente, entendendo o que tá acontecendo, tem cara que chega lá que não sabe virar a chave, então esse negócio de tipo, solta pra andar, solta pra andar, solta pra andar, é bateria, lá lá lá lá. Por causa do curso, irmão, não vira. Você entendeu? Eu não consegui gravar muita coisa, na verdade praticamente não gravei nada, só esse vídeo, porque quando eu vou num lugar, eu me dedico a estar com as pessoas e não ficar no mundo virtual. tá? Eu sou de 87, então eu, eu, eu gosto de conviver com as pessoas, eu gosto de viver a realidade, sabe? Porque... Nem todo mundo que tá aqui, vendo, quer ter quer, o quer bem, sabe? E eu tenho um negócio que eu só faço as coisas quando acabou. Aí eu vou lá e posto. Eu, tipo, começou alguma coisa um dia, só vou postar no fim do dia. Já foi. Porque aí qualquer urucubaca não pega, não dá tempo. Você entendeu? Então, é, esse é o lance. E aí, nesse meio tempo também, como é, eu tô indo pra um lugar que as pessoas estão esperando calorosamente uma chegada, eu ficar aqui, ó. Ou oh, então ou não sei o que tal então eu prefiro muito mais tirar foto com a galera fazendo sei o que e compartilhar no meu porque eu quero tirar atenção ao vivo só que nessa hora também eu dou uma falhada porque aí eu não filmei nada entendeu mas também o curso era para quem tava lá e eles receberam então beleza o curso não era para tá no Instagram é para quem estava lá né não é para quem tá. então o o, o verdadeiro é... como é que fala o cara que queria recebeu. Essa que é, a, que é a real. Mas eu acabo falhando um pouco sim. Não vou falar que não filhos. Porque tem que fazer mais, né? Eu vivo da minha imagem. E eu mesmo praticamente não me divulgo. Então, mas assim. Eu gravei esse fim do dia. Era o último rolezinho. Aí eu peguei já podre, morto. Falei, vou dar um rolezinho com a tua, Andresa, Não Posso? Orra, nós. Já era. E aí fiz esse... essas voltas na pista e tal. E eu vou deixar... Um pedacinho aqui com vocês de algumas voltas, pra vocês conhecerem também um pouco a pista que eu achei sensacional. isso, filhos. Então foi muito gratificante, eu quero agradecer muito o pessoal do Motonismo pela oportunidade, vamos ter mais com o pessoal do Motonismo certo? Então fica ligado aí no meu Instagram, e me segue se você não me segue ainda que a gente vai divulgar as datas, então você que é da região do Nordeste aí, fica atento, e se você tiver qualquer dúvida pergunta pra galera que tava lá no curso é, quem tem alguma dúvida acessa meu YouTube, tem tudo que eu já fiz na minha vida e durante esses 10 anos, não dá pra ter dúvida e aí Nessa hora na classe eu me dedico 100% a você. E sou a mesma pessoa que estou aqui na sua frente no vídeo. Beleza, filho? Então, together é nós. Aguardo o próximo vídeo. Se inscreve, se não é inscrito, ativa o sininho. Faz todo aquele esqueminha. Você está ligado? Uau!